Saudação, internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Tekken Tag, Tag Tournament Hoje vamos jogar Tekken Tag, Tag Tournament Para Playstation 2 E eu vou escolher Lin A Lin Xiaoyu, A Lin E o Paul Phoenix, Paul Phoenix. Oh! E a primeira luta é contra o King E o Armor King Vamos lá Vamos lá Xiaoyu. Tag Battle Pra cima dele! Ah! Larga ela, larga ela! Ah. Sai! Sai, seu permitido! Ah, vai agarrar tuas primas! Toma! Vai lá, pô! Toma! O verdadeiro One Punch Man! E calma aí, tigrão! Maldito! Ah! Pro chão! Toma! Ah é isso aí! E vamos pro próximo! E agora? Ana e Lei. Vamos lá! Tag Battle Fight! Uh, toma! Uh. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! Rapaz, como eu joguei esse jogo no Arcade! E agora, Horang e Yoshimitsu! É, tá pensando que é fácil? Não é não! Tag Battle! Fight! Maldito! Não esqueça de deixar seu comentário Lembre-se que eu leio todos os comentários Vai, vai, vai, vai, vai Isso! Ha! É disparado o jogo que eu mais joguei no fliperama Eu devo ter pago o aluguel da máquina em ficha e agora... Baek e Eddie! Tag battle! Fight! Esse banjo é dos Paranáue! <risos> <risos> Toma! <risos> Pro chão! <risos> you win. Era tradição eu comemorar aniversário no shopping. E eu sempre ia no fliperama. E essa era a máquina que eu mais jogava. E agora, Brian e Michelle. Tag Battle. Fight. Tá rindo, palhaço Na minha opinião, esse é o melhor Tekken de todos E agora Roger e Nina Ah, o que é isso? Vou enfrentar um canguru Toma Até hoje me impressionam esses gráficos E pensar que esse jogo é de 98 Tá melhor que muito jogo atual. <risos> Toma. Ah. Ah. Que isso. Maldito. Miserável. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeo como esse? Então já sabe, não esqueça do like, hein? É muito importante. Eu já joguei a versão de arcade aqui no canal também. Se você quiser dar uma olhada, é só conferir a playlist correspondente que vai estar tá aqui no card. E agora, Rei e Kazuya! Tag battle Fight! Se você quiser ver mais vídeos de Tekken, é só clicar na playlist que vai estar tá aqui no card. E agora, vamos para o chefe! Vamos! Oh, Cuidado que ela é perigosa! Ela copia o ataque de todos os personagens! Toma! Vai, tá quase! Vai, vai, vai, vai, vai! É isso aí, right. conseguimos!